Oh, minha filha Boa noite Tudo bem? Tudo bem É, pai Benedito, você tá pensando quem é, né? Eu tava pensando quem é, porque tava diferente, pai Benedito é. Acho que é a primeira vez que eu converso com, com você Eu acho que não Pensa que eu já fui com tanta gente pois... Ah, tô tão pois velho mas a velhice é boa, né? Tudo é mais lento. Você gosta da lentidão das coisas? Há é algumas coisas. Quando é uma coisa que eu não gosto, eu, não, eu, eu, eu, eu prefiro que não seja muito lento, não. Mas quando, quando a gente é fica velho, que... só faz coisa que gosta, minha filha. É, espero que sim, né, pai Benedito? É, um velho bom, velho bom. Sabe, pensa numa coisa uma coisa que você não gosta. Uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de me sentir entediada. É. Então ferrou. Eita! <risos> Tô brincando com você. Ai, ai. É. <risos> foi boa essa, né, meu filho? Vou, vou virar herê então. É. Virar preto velho. Eu gosto de ficar sem fazer nada. Ah, não, eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar sem fazer nada. foi então é bom. <risos> Quer é tomar não, você um, vai um café? Tomar um café, sentadinha numa sombra, gostosa. Oh, é bem. Você é, vai é... curtir. Vai. Já está melhorando está esse... estrutura. Tá... É. É. Mas, por exemplo, você não gosta de ficar entediado. Você aprende a mensurar, projetar, estabelecer, configurar, estabilizar. Você aprende a quantificar, gravitacionar as coisas com o tempo. Você experiencia muita coisa, então você fica mais experiente, sabe? E as coisas ficam mais tranquilas, as coisas ficam mais lentas. Eu digo, para mim, lento é tranquilo, sabe? Por exemplo, eu posso estar dentro de um trem-bala. Mas lá dentro tá tranquilo, tá calminho, sabe? É verdade. Lá dentro você tá sentadinho, tranquilinho. Em paz, tranquilo, sem nada de pra te um estressar. Livrinho. Lendo um livrinho, tomando um cafezinho. É, nada pra te estressar. Nenhum pro... Urgência. Urgência. Urgência não precisa de urgência. Tirando coisas como saúde, sabe? Você tá no local que é passivo, de situações de urgência, já está preparado. Mas ficar com urgência, sabe? Não, não precisa disso, não. Tudo organizado, mensurado, projetado, estabilizado, sabe? Alinhado. Ah, mas pode acontecer coisa nova. Pode, pode sim. Mas eu já tô tranquilo. Então coisa nova tá tranquilo. Calma, calma, calma, calma. Sabe? Tranquilo. Ficar tranquilo. Aí encara os fatos com mais estrutura, referências mais saudáveis, sabe? Você me entende? Entendo, Pebunet. Eu não gosto da sensação de urgência. É. é. é. Igual a pessoa tá atrasada, sabe? Já está atrasado mesmo? Mas será que está realmente atrasado? Entende? Também tem isso. Também tem duas interpretações. Já estou atrasado mesmo? Ou será que estou realmente atrasado? Pode estar exatamente no tempo certo. Sempre a melhor coisa possível, sabe? Sempre. Sempre. Se você analisar ficou mais dobra sabe que as dimensões doce eu chamo de dimensões de dobra eu, quando você tá novo as dimensões é tudo retinha sabe você fica velho e as dimensões fica tudo dobrado <risos> as dobras da é as dobras da dimensão as dimensões são as rugas Não dobra mesmo as dimensões elas É são iguais origami sabe então as dobras das dimensões elas, elas são mais complexas do que parece, então é importante, caso você tenha um grau de consciência mais limitadinho, assim como o meu, é importante que você pare e analise mesmo, sabe? Sabe quando você põe o óculos? É um bom exercício, você põe um óculos, você para e põe o óculos. Por exemplo, você usa óculos, né minha filha? Eu uso. Graças a Deus que tem óculos, né? Pra gente que não enxerga bem. Opa! Graças a Deus mesmo. É, importante. Quando você não tá enxergando, você não põe o óculos? Põe o um óculos. E quando eu quero enxergar só de pertinho, eu tiro e é como se eu criasse uma realidade... Superpoder. Ah. Imersiva, onde o resto tudo fica abstrato. É muito é muito interessante isso. Ah, é superpoder. Então... Por que que não usar isso pra tudo, né, minha filha? Por exemplo, acontece uma situação delicada. Igual que o menino tava aí, tava lidando com a situação. Tava só lidando, viu gente? Tava, tava mal não, não se preocupe. Aí passando o tempo, o médio vai ficando querido, né? Eu fico muito feliz, você se trata muito bem o menino, viu? Aí você tá passando pela situação de estresse... Por que você não põe o óculos da, da, da tranquilidade? Você está me entendendo? Se você põe o óculos para enxergar de longe, por que, que não põe o óculos da tranquilidade? Vamos configurar um óculos agora, minha filha? Vamos sim, Benedito. Eu vejo as coisas com clareza, com amor, com respeito com fidelidade, eu enxergo as coisas com lógica, razão e sobriedade. Eu julgo do meu jeito, eu sinto do meu jeito, mas eu desejo sentir e julgar do melhor jeito possível para mim. Agora que a gente confeccionou o óculos, a gente vai guardar ele no bolso. Você usa a camisa, minha filha? Aqui elas tem bolsa assim, assim na frente? Ah, Não, mas o óculos que eu coloco na cabeça é igual arquinho. Ah, época assim. errada. Perdão. <risos> é, tô, o velho, né? É, época errada. Então, você põe o óculos aonde ficar mais confortável para vocês. Mas esse é um óculos. E do mesmo jeito que você se habitua a, a usar óculos quando precisa enxergar de longe, quando você vai ver o fulano vindo de longe, sabe? Lá na roça. Tá vindo fulano você fala, ô, oh, uai, sou. Como é que você tá? Você tá bom? E se você não tiver óculos, você vai achar que ele tá perto. Aí você vai ficar falando sozinho, vai ficar falando com o barranco. É, aí você põe o óculos, ele tá longe, eu vou falar agora, não, ele não vai ouvir, né? Ou vai ver, você põe o óculos e fala assim, o meu amigo sempre foi um barranco. É, já passei por isso, viu? Foi o barranco mais sábio que eu já conheci, viu? Nossa, e ele sempre concordava comigo. É, ele sempre ficava sabe. em silêncio. Meu Era Deus. de uma sabedoria. Aí eu tinha minhas conclusões e eu saía aliviado, sabia? Pois é, depois eu descobri que ele era um barranco, foi uma decepção. Aí eu falei, deve ser o Espírito Santo, né, em forma de barranco. Porque se a ilusão não funciona, a gente inventa outra, né, minha filha? Então, e por que não podemos ser amigos, por que não podemos ser amigos do barranco, certo? Podemos, né? Mas eu não sei se ele queria ser meu amigo também. Vai ver, ele estava entediado lá comigo, ficava só em silêncio. Ele falou, vou fingir que sou barranco. É hipótese, né? É hipótese. É. Vai vir um barranco elementar poderosíssimo. Né? <risos> não sabemos, né? É o poder, é o poder do barranco. Não sabe, eu vou falar assim, vou fingir que não estou ouvindo. Ficar aqui sendo barranco. É a barrancologia quântica. <risos> eu me divirto, moça, viu? Viu, minha filha? Eu me divirto. É o que me resta, né? É todo o resto, só se divertir, não é verdade? É, eu prefiro. Se pode ser divertido, eu escolho divertido, pai benedito. Pois é, mas eu tava. É, mas é pai, é outro benedito. Também, né? pai benedito, pai benedito. Zé Benedito é outro, tá me confundindo com o Barranco. Não, eu falei pai benedito. Alô, mas... eu tenho Zé. Tá vendo. É que eu tô surdo. Mas Preciso configurar única... um aparelho auditivo. Tudo é que eu escuto óculos. me ama. Tudo que o eu óculos... me escuto que eu escuto é amor. Tudo que eu escuto é sabedoria. O óculos da perspectiva divertida é um outro, tipo, outro... É um óculos um outro também. óculos, exato. Você escolhe usar. Mas é importante configurar os óculos. Nesse caso aqui eu tô num nível acima, viu? onde você escuta muita besteira você faz o tudo que eu escuto é bom tudo que eu escuto é sabedoria são informações úteis para alguma coisa que eu não sei Porque se Deus é. está em tudo então tudo pode ser Deus falando comigo é. Deus está em tudo Deus é um idiota não desculpe Deus não é um idiota eu falando besteira é então é o óculos então o, o, essa nossa metáfora nos dá, nos dá matéria-prima, minha filha, para poder exercitar essa nossa capacidade de estabelecer o um maior controle sobre nossos filtros, sabe? Então, sempre que você quiser ver alguma coisa com mais clareza, tranquilidade, você pode configurar um óculos Estabelecer pontos de convergência viu? desses óculos tá ok? Tá ok, pra ver as coisas com mais, a... mais ou menos. Você o... pode ver tudo cagado também, né? Bete o óculos você quer ver, né? Tudo ruim. É possível. Tem, tem, é, ah, tem. É possível. Não é possível? É possível, tudo depende do óculos. Pois é. Então, essa estrutura de tranquilidade é importantíssima. E essa estrutura de saciedade e sobriedade também é. É por isso que é importante a gente fazer essas ferramentas com clareza, querendo o bem, querendo o bom porque senão, senão o tiro sai pela culatra sabe porque a pessoa tá com egoísmo tá com maldade no coração e ela que tá aqui ouvindo essas ferramentas para usar e usa com vou pôr um óculos para ser mais esperto que as pessoas aí o óculos embaça sabe sabe quando o óculos embaça você usa bastante óculos ele embaça tá quando você usa a máscara do covid e sobe o vapor no óculos. Então é importante ter o óculos sempre tranquilo, translúcido, né? para poder enxergar direitinho. E o que, que isso tem a ver com o título, né? É, tudo tem a ver com o título, né? Transições reais. Mas... É, não sei, tava afim de falar disso conversa foi, né? conversa foi, <risos> óculos, mas, é, Pai Benedito, mas se a pessoa descreve o que ela está experienciando, é possível também perceber o óculos que ela está usando? É, isso que eu ia dizer, né? Agora a gente está trazendo esse, esse, essa metáfora como um ponto para ferramenta, né? Mas as pessoas usam lentes, né? Já tá, já tá tipo. Não é nem mais óculos, é lente de contato. Aí ela, ela vai usando um monte de lente, uma em cima da outra e o olho irrita, né? Usa lente e não mantém. tem um certo padrão de higiene pra usar lente de contato, você não acha, minha filha? É verdade, tem que remover pro olho descansar um pouquinho. É, mas a pessoa fica na lente, na lente, na lente, na lente, na lente. Aí o olho fica tudo irritado, fica sobre estresse, né? Então, é, entender que tudo que é visto, é visto através de certas lentes. E você está vendo de longe, você não vê de perto, você vê de perto, e não vê de longe. Você sempre está deixando de ver alguma coisa. Porque você não é onisciente, onipotente, onipresente ainda. Então tá sempre deixando de ver alguma coisa. E às vezes você não tá deixando de ver uma coisa que é crucial para estabilizar aquele seu momento. Então, uma crença importante para passar para vocês no auge da minha velhice é se não tá bom, eu não tô vendo alguma coisa. Entendeu? Então, se, se algo tá desconfortável, se algo não está como eu quero, se eu estou com agonia, se eu estou tentando controlar alguma coisa demais, assim, ao ponto de me gerar desconforto, se não está bom, é porque está é tá ruim, né? Oh, nossa, tantos anos para aprender isso, né? Se não está bom, é porque eu não estou vendo alguma coisa. Alguma coisa que deixa ruim. Isso quando eu não tenho resposta, né, minha filha? Porque quando eu sei o que é, já é bom, já, já resolve, né? Isso, já se vê o problema e a solução vem juntinhos. É. Então essas transições de um óculos para o outro, lente para o outro, elas fazem parte do, da mensuração das experiências, sabe? O que é experiência, gera experiência, é mensurável. Faz parte do processo de transição. E você está sempre com um pezinho no que é real e outro pezinho no ponto de transição. É como caminhar. Em um momento você tá com os dois pés no chão, em outro momento você está com um só. Então é um, dois, um, dois, um, dois, na verdade. Isso. Devagarzinho. Um sustenta eu, enquanto o outro vai manifestando o próximo passinho. É. É sempre devagarzinho. Para alguém você tá sempre devagarzinho. Então, se que seja para você, né? Pode estar tá correndo 35 km por hora. É. Super veloz para um humano médio. Mas para alguém você tá sempre devagarzinho. compreende e para o ser que digamos assim habita aquela experiência corpórea para aquela pra aquele Ai, como é que eu vou dizer é porque tem um pontinho lá dentro do dentro do dentro que que está paradinho é é isso Entende? mesmo como um pequeno um pequeno eixo isso é igual a sua experiência que você descreveu dentro do trem bala tem digamos assim um passageiro ali que está sempre paradinho sentadinho tranquilo mesmo com as perninhas se movendo isso E graças a Deus, né? É, e graças a Deus. E que pode ser esse pontinho de estabilidade e calma, observando essas transições. É isso mesmo. É por isso, por exemplo, nas dimensões mentais, as coisas são mais rápidas, viu, minha filha? O núcleo do átomo vibra. O núcleo das partículas subatômicas vibram mais veloz. E aí, por exemplo, um pouquinho do lado. No... E aí é mais rápido. E a dimensão emocional é mais rápida. E a dimensão instintiva é ainda mais rápida. E são locais, são espaços. Entre existência e não existência. Então, Sim. sempre vai estar um momento mais rápido Você fica mais lento Você está sempre na frente <risos> Então, pai Benedito A dimensão mais de boas, mais tranquilinha, mais lentinha Para quem gosta do lentinho É a dimensão do foco? É É quando você consegue parar todo o universo Você fala, calma, ah. parou, parou Fechando o olho É, olhei para isso Tô no agora. Unifiquei tudo. Tô no agora. Olha como eu sou bom. Nem fiz força. Vou lá conta pro barranco. É, não, o barranco sabe de tudo. Ele nunca disse, nossa, que novidade. Não. Eu nunca Ele nem vi duvidou. o e sertão... paciente. Ele já sabia e ainda me ouvia. Ele ainda era legal comigo. Agora, esses jovens de hoje em dia, eu vou contar, eu já sei disso, velho. Tá vendo? Não todos, né? Você mesmo tá aí, toda paciente, me ouvindo. Deve ser porque é a primeira vez, né? Oita, não. Tô achando interessante, Benedito. É diferente, né? São conhecimentos passados diferentemente. Sim. Aí a gente fica preocupado com as tretas das coisas e na verdade o que importa é a primeira dimensão, a primeirinha. Porque ela que dá importância, né? Porções, em porções, né? Essas coisas bonitas. As coisas grandes. E graças a Deus, né? É graças a Deus é uma libertação porque hum, eu me lembrei agora daquele daquele de uma frase do curso em milagres que diz eu sou responsável pelo que eu vejo é. então não, não no sentido de peso mas no sentido de que eu tenho habilidade de resposta quanto ao que eu vejo e Isso. e eu posso então sempre escolher uma olhar para uma coisa uma perspectiva que que que restaure o estado de paz e bem-estar que é o meu direito exatamente eu tenho eu tenho controle sobre a morte eu tenho controle sim porque esse é uma espécie de esse é uma espécie de matar tudo é, é de matar é porque o que eu não olhei mais, aquilo, digamos assim, talvez o seja pesado, mas aquilo desapareceu. É, é isso mesmo. Confiência na é. minha perspectiva. É isso então, mesmo. É como se eu tivesse delegado a, o cuidado daquilo para para para o universo que me completa, né? mas eu vou focar em outra coisa. Isso mesmo. Entendo. E nisso tem, talvez seja o único livre-arbítrio que a gente realmente tenha? Eu acho que é tudo isso, né? É tudo isso. É tudo isso, que é um funil, certo? É um é. funil que expande. Eu estou é no isso. pontinho mais, mais, mais, para a primeira dimensãozinha, o foco, eu estou no pontinho mais estreito desse funil, mas ele expande multidimensionalmente, porque, baseado no meu foco, eu vou acessar também ideias que sustentam aquele foco, emoções, todas as outras dimensões vêm junto? Isso. Entendi. Então é como um óculos de realidade virtual, quase. Isso. Na verdade, essas transições reais aqui é pra conversa babo e dormir, né? Seria transições virtuais, né? Porque a virtualidade vem de virtude, né, minha filha? É verdade. Vem de caminhos, né? É bonito pra caramba a língua portuguesa. E, e como, digamos assim, a vida Continua em outros planos um, Realmente são, são Isso só é possível por serem realidades virtuais? Isso Entendi, então somos seres virtuosos Virtuosos que caminham sobre virtudes Detalhando o ambiente Que se concebe e enxerga com diferentes óculos. Isso traz uma energia tão boa pro nosso coração que eu tiro o peso, né, minha filha? Sim. É. É. Então, tá, se a gente definindo a morte dessa maneira. Então, digamos assim, estamos morrendo a, a, a muitas, muitas, muitas mortes por segundo. A cada respiração, né? Porque o círculo humano é medido por cada vez que você respira. O círculo do corpo, dos corpos, né? Mas isso eu acho que é conteúdo para outra aula, outra, outra conversa franca entre nós, né? Ah quer medir um ciclo, você puxa o ar e solta o ar. Aí você tem um ciclo, um ciclo de todo o sistema do corpo, de todos os corpos. Sim, porque a partir daí tem a, a, a circulação, o círculo circulatório, a partir do ciclo respiratório. É, aí as células do sangue levam oxigênio, né? os, os glóbulos. Isso. E junto com o ferro, né, e essas coisas todas Isso, que as células vão... Pai José Como sabe assim? mais eu que é eu dessas joga. coisas Eu sou só um pouquinho assim, um pouquinho assim, né É que a gente é velho e faz tanto exame que o médico fala tantos nomes que a gente acaba aprendendo, né <risos> Tô brincando <risos> eu, pois é Então, Pai Benedito, por que que... A... Ah, mas é porque a morte da respiração, digamos assim, é mais simples, porque no próximo minutinho a respiração está sempre ali de novo. É. Mas tem a questão da morte, por exemplo, quando, se... quando um, um, um, um ser muito querido transiciona. Isso. E, e do jeito que as tecnologias planetárias ainda são, não é como se a gente pudesse, entendeu? Ver o Instagram lá do ser que transicionou e ver que ele está bem, ver as fotos dele no lugar novo, comunicar, ligar, ligar, no, mandar mensagem no WhatsApp, entende? É como se houvesse uma perda. Isso. É como se eu fosse lá conversar com um amigo Barranco um dia e ele não estivesse mais lá. Dá uma sensação de, de luta. A chuva levou. A chuva levou o barranco. É, o barranco é. foi, foi para a praia. Foi pra... é. Se mudou. É isso mesmo. isso mesmo. Mas por que isso vem com essa... Porque mesmo quando eu acesso memórias, assim, mesmo quando eu imagino, chegando lá no barranquinho, conversar com meu amigo e ele não, não tá mais lá, a chuva levou. Vem essa sensação de, de perda, de tristeza, de luto. É verdade. Só quando tem apego, né? Quando não tem, você vê lá o barranco e fala, isso se foi. É, texta, quando tinha expectativa de... Mas, afinal de contas, eu fui lá conversar com ele. Tinha uma expectativa de que ele ia estar lá de novo. É, tinha. Você falou, oh, meu Deus, nem me avisou. Tudo bem. Pois é, não é educado. É, só isso, sem dor. Entendi. Então, aí você... Se você se permitir, o universo te ampara naquele processo. Isso, isso mesmo. Graças a Deus. E o próprio amiguinho barranco... Já começa a te mandar uns, uns WhatsApp lamentais. Falar assim: Não, tô bem, quis ir, na, quis ir pra praia. Não tem jeito de um barranco ir pra praia se ele não. Se ele não deslizar. É, isso mesmo. Aí passou um ventinho, me convidou e eu me entreguei. É, agora eu sou o um barro do mar. É o barro um do mar? rio. Do rio, então vou continuar o trajeto. Continuar o trajeto. Isso mesmo. E você se sente bem pelo amigo porque ele está no, em experiências que ele, que ele deseja ter. Isso mesmo. E é um barranco é. livre. É um barranco livre, isso. E aí a próxima vez que você for à pressa, você se lembra dele. Você, ah, amigo, arranco. Talvez tenha uns, umas orelhinhas aqui sua. Ou Tem não assim. também, né? Ou não, não talvez, talvez, talvez. É isso aí mesmo. Sem aprisionar a liberdade expressiva do amigo Barra. É isso mesmo. Graças a Deus. Tá certo. Então é isso, minha filha. Fica a dica para vocês. Que todo mundo fique bem, viu? Agora eu me vou, porque eu me cansei. Descansou. Cansei. Vou descansar no barranco. Tá bom. Mas... Gratidão.